Oi, odores em águas cinzas. Vamos dar sequência. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Eu venho aí, desde a chegada de hóspedes, numa uma quantidade maior, né, e o colapsamento do sistema de águas cinzas, eu venho pensando como é que eu resolvo esse problema do, dos odores, né, um odor um, um pouco mais forte, persistente, tinha que resolver as coisas. Já avançamos bastante em termos de, veja os vídeos anteriores, em termos de, de vazão, isso melhorou bastante. Identifiquei alguns pontos onde o odor está presente, mas faltava abrir o filtro, o filtro não, o digestor, para ver como é que estão as coisas ali dentro, eu queria ver raízes também. Abrir para acompanhar todo o processo. E vi que ali dentro não é tanto cheiro, mas na hora que mexe no lodo, no fundo, libera gases e aí vem o cheiro. Então, ok, estamos aprendendo né, os pontos de origem do, dos odores. Ao mesmo tempo, estudando, lendo bastante, para entender como é que se formam os odores em sistemas de, de tratamento de efluentes, né, principalmente domésticos. E aí o enxofre está presente nessa história, formando o H2S, o é, sulfeto de hidrogênio, que no ar, né, ele dissolvido, não vai dar o cheiro, mas na hora que revolve, ele vem para o ar e aí cheira, e é complicado. Então vamos resolver isso. E uma maneira de resolver isso é transformando o sistema em um sistema aeróbio. E o que eu estou matutando aqui é, Pô, o sistema todo foi pensado para ser anaeróbio. Como é que eu vou transformar biodigestor e filtros biológicos em um sistema aeróbio? O sistema aeróbio ele, ele é mais rápido um pouco, gera mais lodo. Né? Como é que eu vou trabalhar essa questão dos lodos também? Isso tudo eu estou pensando, mas eu estou pensando enquanto eu estou fazendo. Né? Abrir o sistema para acompanhar o sistema durante um tempo, e sentir os cheiros ou como é que faz, e ao mesmo tempo estudando e buscando alternativas e matutando. Vamos acompanhar o vídeo de hoje. Em agosto de 2011, ficou pronto o biodigestor e os dois filtros. O biodigestor, desde aquela época, eu não abri mais o sistema. Então, vamos dar uma olhada. Como é que ele está aqui, está tá funcionando bem. Eu achei que pudesse ter muita vegetação aqui dentro, mas não, só um pouquinho de raízes. Como eu não fiz isso antes, eu vou dar a primeira limpeza nele. Aqui agora a gente sente um pouco o, o cheiro dos sabões sendo degradados. Então vou acompanhar, vou mostrar para vocês o passo a passo. Nós vamos fazer o esgotamento hidráulico do sistema, vou dar uma jateada de água para dar uma lavada nele e vou continuar pensando como é que a gente vai fazer para transformar isso tudo aqui de anaeróbio para aeróbio, como o sisteminha que eu implantei ali do lado da, da casinha, abri o sistema de manhã, deixei ele quieto, a água baixou um pouquinho e está abaixo, está acima ainda do, do nível de saída, então, indicando que esse efluente que está aqui, ele desceu para as duas caixas de baixo, para os dois filtros de baixo, ok, sem cheiro ou muito pouco cheiro, daí que é interessante mostrar, vamos colocar essa vara lá no fundo, tem um metro e cinquenta e pouco, metro e cinquenta e seis, e aí se a gente mexer no lodo embaixo, a gente vai perceber que vai borbulhar a Então, o que, que isso está indicando para a gente? Lá embaixo, condições anaeróbias, o lodo que está formado lá, as bactérias estão fazendo seu serviço. E aí, na hora que a gente mexe, libera gases, e esses gases têm o um cheiro característico que a gente sente quando a máquina de lavar é ligada. Então, isso está corroborando o nosso entendimento. De que o cheiro sai do, do sistema quando a camada do fundo é revolvida. A camada do fundo que é o que tem o lodo, né? Que vai acumulando. Então, na hora que a água. Da, da máquina, da cozinha, entra ali para aquele lado e é direcionada lá para o fundo, ela vai revolver esse lodo que está lá no fundo e vai liberar os odores Beleza! Vou fazer a limpeza hidráulica, esgotar todo esse efluente que está aqui e aí nós vamos partir para a limpeza do biodigestor. Por aqui é que vem, é que vai sair o efluente, ele vai passar por uma camada aqui de brita, areia. É, é o jeitão desse industrial que a gente vê, desses novos. Na época que foi feito não tinha esse industrial, mas o conceito é o mesmo. É, acontece a digestão aqui nesse meio e na hora que o efluente vai sair ele é obrigado a passar por dentro desse tubo onde tem brita e um pouco de, de resto de concreto e daqui ele vai sair e vem para o primeiro filtro. O primeiro filtro também cheira na hora que acontece a abertura ou a chegada de uma quantidade muito grande de efluente. Como eu tive com hóspedes esses dias por aqui, então muita gente com um uso diferente do que a gente fazia, né, o consumo é, de água que eles estavam acostumados é maior do que aqui, porque aqui a gente já vem fazendo uma gestão é, dessas águas há muitos anos, né, então a quantidade de água que chegou aqui era muito grande então, acima da capacidade de suporte ou acima do dimensionamento que havia sido feito, isso daqui foi dimensionado para quatro pessoas de acordo com a BNT, mas como chega menos, por estar separado, as águas, né? Então, chega menos água cinza e a gente tem uma gestão interna na casa também, de, de coisa de 70 litros por pessoa dia. Então, esse sistema para essas condições, ele daria para atender... 8 pessoas, quase 10 pessoas por dia. No entanto, 6 pessoas com o um, um, um, um consumo normal, e aí nós vamos falar de, de consumo de São Paulo, eu estou calculando aí uma chegada de, de, de 100, 120 litros de água cinza por pessoa, né, por dia, na média. Esvaziado o biodigestor, a gente ainda tem lá no fundo um pouco de... Lodo, usando a maquininha de pressão, acabei de dar uma lavada no biodigestor e aí duas coisas, né alguns lugares eu deixei sem massa, a massa estava mais fraca ou ela foi comida né pelo efluente, é, eu acho que eu deixei a massa um pouco mais fraca. Mas a parte de baixo parece estar bem permeabilizada. Novamente a gente está vendo bastante escuro. Amanhã eu volto aqui, ele vai estar tá mais seco e já deve estar tá bem clarinho. Vou reformar esse pedaço que ficou sem cimento e aí está tudo bem. Mas é, é um certo prazer que dá na gente de perceber que 10 anos depois, o sistema está funcionando legal ainda. E ao contrário do outro, o primeiro que, que foi feito para as águas pretas, esse daqui não teve invasão de raiz. Só aqui do lado, que a gente tem um pouquinho de, de raízes que chegaram aqui, mas a gente vê que é pouquinha coisa. 10 anos sem abrir o sistema, então tá, tá muito bom. Aquele lodo do fundo fica por aí, porque esse lodo é, são as bactérias, né? Vai ajudar a inocular. As colônias já estão aí. Quando chegar mais água da máquina, elas já vão estar tá aí fazendo o serviço delas. Limpei também o filtro. Tudo prontinho. Aí eu vou decidir ainda se vou manter isso daqui de maneira anaeróbia ou aeróbia. Amanhã é dia de lavar roupa, eu vou sentir como é que estão as coisas. Dia de lavar roupa, vamos acompanhar a chegada do afluente. Antigamente, antigamente esse cano ali de trás, ele lançava lá no fundo o efluente. Depois quando eu fiz aquela saída ali embaixo, eu devo ter trocado o cano. Então, olha, a máquina está jogando a água. Nesse momento, o que a gente tem aqui... É um processo também de aeração desse efluente, ou antes desse afluente. Afluente é o que chega, efluente é o que sai. Então a gente tem um processo de aeração. Olha, eu estou bem em cima do biodigestor e não tem cheiro. O cheiro é muito pouco e, e só entrando dentro dele. Ok, Então, com sabões, detergentes e tudo mais, eu vou aprendendo que o processo aeróbio é mais interessante para a digestão do que o anaeróbio. Agora, durante o dia e com o sistema lavado, dá para a gente enxergar bem. Ó, é por aqui que vai entrando o efluente já digerido. Ele vai passar aqui por esses furos, vai passar pela cama de brita que tem aqui dentro. Então, isso daqui é um filtro e ele vai sair por esse tubo para chegar no filtro do lado de fora. Eu ainda estou pensando aqui como é que eu vou trabalhar essa questão do aeróbio e do anaeróbio para a gente eliminar ou reduzir bastante a possibilidade de odor, por conta do enxofre. Ou pelo menos eu acho que é um enxofre, né? Porque junto com o sódio é o que mais está presente nesses produtos que a gente utiliza de sabões, detergentes, shampoos e etc. Máquina trabalhando, mais água chegando, cheiro quase nenhum e eu vou experimentar deixar esse sistema aberto uns dois ou três dias para ir acompanhando o resultado. Tá, então é isso, né? Tem um problema a gente identifica a origem do problema, as causas do problema e matuta, e estuda e pesquisa para ver como é que vai resolver. Não precisamos reinventar a roda, né? já tem um monte de gente estudando os odores em sistemas de tratamento, então é buscar esse pessoal, trazer esse conhecimento, aplicar esse conhecimento e ver os resultados e é isso que nós estamos tentando entender aqui agora como é que está esse processo todo e o que é que dá para ser feito. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!